Saudações povo, eu sou o Mr. Bonny, e agora deixando as brincadeiras de lado, eu realmente estou fazendo mais ou menos uma série de Minecraft lá nas minhas lives na Twitch. Eu sei que a galerinha costuma ficar zoando o Minecraft quase na mesma proporção que o pessoal usou o Roblox, mas a diferença é que o Minecraft é um jogo bom de fato. Eu gosto muito desse jogo, jogo desde que eu tinha 11 anos e nesse exato momento que vocês estão vendo esse vídeo já se passou muito tempo nesse mundo que a gente está jogando. Então aproveitem que vocês vão ver desde o começo só as partes mais importantes. Essa série vai ter muito episódio até onde eu sei e atualmente a gente ainda não acabou. E conforme a série for passando, vocês vão saber qual que vai ser o nosso objetivo final. Mas antes de começar, eu só quero convidar vocês a irem ver as lives da Twitch. Porque além de conversar comigo em tempo real, as lives de Minecraft são a coisa mais gostosa e relaxante de todos os tempos. Só quem assiste comigo tá ligado. É isso, espero que vocês gostem. Fiquem com o vídeo. é pagado agora, pagado, mano. <risos> Olha o, nome que... é o nome do Galaxy, é Olha o nome do é Galaxy, é é o nome do é é Galaxy. o Galaxy? Aí Ai, caralho, peraí, puto. É, o, é os nove grãos, só que Minecraft Edition, Vai mano. Vai tirando, é enviado, Vai tirando. Olha que da hora a uh, skin do Pulse? Que personagem é essa? É a Fiona. Ah, ah não, velho. que tem skin track na moral? Por que, mano? <risos> porque... tô, meu Deus, se não velho. Falar, Bate -me não, bate-me não. É pega isso, ali, é. pega o prank do zóio, do que zóio. É o prank do Quem é o Pepe Frog? Ó, oh, se é. quando ficar de noite ele vai virar, virar Fiona Ogra, mano. <risos> Pepe Frog, quem pô, que é velho. você, é o Gabriel? Eu não consigo pô, entrar, é cara, cara, velho. Cara, no link, velho. Quem que é você? Você é o Gabriel? Sim, sou eu. Ah tá, só pra saber como eu te chamar. Peraí, eu vou fechar e abrir o Mine, velho. Ah, é sempre assim, velho. Falta não só tá o sens... Traveler? Eu tô sem som, eu vou reiniciar. Já vou pegar umas árvores aqui. O Trevor vai Adão. abrir um jogo, o PC dele vai dar a tela azul de novo. Hoje o meu PC deu tela azul no fundo. Não, velho abrindo salvo. Lembra, viu, Branco, do, do salvo mundo do Trevor, viu? É, não cracha mais. Provoca Pô, oh, é melhor pegar madeira de caralho, não pega de eucalipto, não. Eu mano, de vamos de Fazer, que... fazer chão xadrez, mano. É isso aí, velho. Né? <risos> agora Rai, quando é você é é. aperta shift, mano, parece que você, tipo, tá lá no chão agachado, velho. Sim, é né? isso mesmo. Nossa, mano, olha eu fazendo merda já, mano, no crafting. Vocês não viram isso, chat. Vocês não viram é, isso. Eu... Ninguém isso. Ninguém viu eu, eu... isso, ninguém viu no isso. Jesus tô... imitou Não de tem de não, de não, não. Não, vocês não viram eu tô isso. Cala a boca! Não, eu não fiz nada. Velho, porque... Sim, sim, mano, e o mundo do PewDiePie lá, mano? Mano da hora, velho. Eu não vi como é que tá. Tá legal? Tá. Tô vendo, eu só não vi o eu de eu hoje. O de ontem. <risos> Mano, todo mundo jogando Minecraft, né, velho? Tá muito da hora o esse, muito essa muito repercussão. Top, né? Eu só preciso saber oh, onda, como é que, ó, funciona que funcionam as coisas novas aqui né? <risos> ontem. <onda, risos> cadê o Sadro, velho? Tinha que chamar o não, Sadro, velho. É o Sadro, a última vez que eu conversei com ele foi há três dias atrás, ele falou que a net deve estar tá só Ah, sim. A última vez que eu conversei tá com ele foi no VRChat. Chat. Joguei com ele. Ele assim. tava falando de, um, de uns bagulhos sobre Pug lá, que like, o Pug era uma raça fudida, alguma coisa, alguma coisa. Ah, é, porque a mandíbula do Pug. Mas Pug, pug é... é fudido mesmo, velho. É porque o Pug ele foi criado pelos humanos, mano. Ah, sério ah, mesmo? É? é, é porque o Pug ele é ele é fruto de um experimento genético, mano. Sério? É sério, é, é sério. What the hell, mano? É, Ai, ele é fruto de um monte de rasca que cruzaram e os caralho. Até ele ficar perfeitinho, pequenininho, apertadinho, tá ligado? Aí o, o crânio dele não permite que ele respire direito, velho. Tipo, um monte de pug. Os pug, é mó fácil deles ter doença respiratória. Por isso que o pessoal fala que pug tinha que ser extinto. Tipo, não é cozice. É porque eles querem que acabe o sofrimento, tá ligado? Nossa, esse bicho é horrível. É o bicho veio da área de 51, meu. É, eles veio da área de 51, mano. <risos> Boa, Por isso boa, que você querendo invadir a área 51 pra devolver, tá ligado? Fica aí, cara. Devolve os punks do mundo. Eu vou. Quando for pra área 51, tem que deixar o dragão. Oh, ok, vai, pro mano. Chifre dele arrumar. O mano, bora fazer a área 51 aqui no... nesse mundo? <risos> bora, <risos> não, <risos> <mas> vai demorar, né? <risos> não, bom. vai demorar, mas vai ser uma das nossas construções, mano. Vai ter que ser a área 51, velho. Mano, é muito caro hospedar um server de Minecraft, um server bom. O okay. quê? É um pouco. Talvez. Eu não sei, eu nunca pesquisei. Eu, te, eu já tive server de Minecraft com o Roche Paga. Era uns 12 contos por, por mês. Mano, dependendo, depois reais, dessa live é assim, aqui eu dou uma pesquisada não. e eu, eu salvo o mundo, esse mundo aqui. Pra Salve. gente usar... Só eu hospedar um server pra nós depois, pra ficar Ou melhor. então, se quiser, você usa Helms por, por 30 dias aí. Mas, Mas... Em geral, aí tem Helms? Eu tenho Eu, eu tenho. Não, eu não tenho, não. Na verdade. Não, Helms é... Não, ninguém precisa ter aqui. Ah, of... tá. Entendeu, entendeu. Ah, melhor ainda. O Que, que é isso? Helms é, é... é, é, é um Holmes Agora eu fazer uma Ah, é. o oh, guys, eu coloco o game rule keep inventory ou não? Não. Não deixa não. sem. Não, tá. Demorou. Vamos raizão, sem TP, sem nada, velho, é, nada. Eu não quero fazer mesmo. raizão esse, esse server aqui. Isso mesmo. Eita porra, lá vai eu vou Sempre que não tem game eu é muito foda, Ô chega eu aqui, já. chega aqui. Achou? O server é do plano foi assentar? Achou, tava... achei. Tá. Ei, Stardust. Ei, mano, tá muito perto. Tá mesmo? Tá, tá muito tá aqui perto, pra cima? Acho que vou não. Pra... Mano, eu vou fazer minha casa de, pre... de preda, velho. Tô nem zoando. Tá aqui pra esquerda, ô... Do... Do... Ativei o modo surdo no Minecraft. É a ProPray? Oh, oh, cara, cara. Mas... Ah, não, deixa, deixa. O Trevor é que fica lá. ativando esse puto. Ativando o quê? Modo surdo no Forte Nitro. Galaxy que tava tá de modo surdo esses dias. Velho. Eu, é porque, eu quero porque <risos> Não o passa a culpa solado. pro outro não. Não passa meu, a culpa pro outro não. Eu desacordei. Eu desacordei. Eu tenho um motivo, meu fone tá zoado. É só um lado dele, tá? Não, é pra cá o barulho de zumbi, velho. Eu tô vindo Tá vindo daqui. Tá vindo daí? Mais ou menos. Chicazinha, e eu mata a galinha Arsenio Arsene, caralho. Tem Minecraft, arenio Se quiser jogar com nós aí, mano. Eita, tá cheio aqui Ai, o o Branco e Fiona. Achou? É aqui, Ai, é, é o buraco. Cara, Nossa, gente, errou Errado falei, feio. Erraram feio mesmo, hein. Tá porra. E aí, gay? Tô querendo descer direto, mas. Foda-se, vocês querem? Ah, <risos> foda -se. Ai, meu Deus. É, por, por Deus isso que eu não fala. queria descer direto, velho. Nossa. Cadê minha construção 90 graus? Relaxa, vou ajudar. Ai, ai, errar, é, ai, Shrek Caralho, tá meio estranho, eu bato nos bichos, sei lá, hitbox, morri. das zoado, não sei Caralho, morreu, eu morri Shrek oh, me... vamos vamos zumbi bater no escrito. Eu vi, mó arrombado, mano oh. eu sei que ele passa nos itens do... Mano, eu vi um mato Shrek. ali, achei que era uma... um creeper, velho Shrek me matou Ô, oh, ô, oh, né? branco, vou comer uma carne podre aqui, velho Come Tem comida é onde eu morri, eu... Pega, uhum. Pega o ouro aqui, ó, pega o ouro aqui Vou pegar, vou pegar Aí, ó, os drop-cheats daqui, daqui... Ninguém pegou meus itens, não. Pegaram. Eu tenho aquele Windows 10 Nossa, no que está aí instalei. Ah, sim. Dá pra jogar o Minecraft de Windows 10 com, com o nosso aqui, guys? Não, Pô, não. Careta não. de pedra, cadê? Eu já testei, já. Não, não dá. Eu queria jogar com amigo. Carai, viado, o amigo. Caralho, viado. O esqueleto plantado aqui, velho. Oh, ó, o esqueleto agora tá com a importância. Show um escada, voz, show tá, escada. Show Eita escada. porra. plaxco <risos> Tá... Essa porra de modo surdo no Fortnite é muito gay. Ah, a gente vai botar esse... Que... Caralho, eu tô com 700 FPS aqui embaixo tá? ah, Alex, pô, você pô, sabe que não é assim que, é cala, que eu não. Bicho, não, não, eu, eu sei, escuta, eu né? só tô cavando rato mesmo porque eu sou idiota, né? Eu vou cavar pra baixo. Parece donate. É, mano, live de Minecraft. É que o pessoal... É, é muito confortável live de Minecraft. O pessoal fica muito da hora conversando, tá ligado? Quando é... Hum. Ou oh, porra. Quando é live de Fortnite. E trai aqueles caras. É os caras. Nossa, Boney, mano, mostra os 9 grãos aí. Nossa, é mano. você sabia que eu tenho a skin do e Comichão, mano? A <risos> é skin do Irônico. Irônico? É. Eu tenho irônico. A skin do Irônico. Ah, mas fudeu, eu tenho irônico no GTA Sananda. Eu, tava... eu tenho irônico no VR Chat aí. Otávio. GTA O GTA Sananda é melhor, porque ele pode falar: rock house, <risos> Nossa, roubou os ferro, corno. Nossa, o cara, GTA não... Sanders é melhor por causa do CJ pegando fogo. Aí você imita ele. Ah, uau! uau. uau, uau. <risos> uau, uau, uau. Nossa, o negócio é velho. <risos> Véio, dois do, meses mano. atrás. É. Mole, mano, da dança é rara. É de... Aqui é a dança que rara, de... rara aqui, ó. Bad by Galaxy, mano. Caralho, mano, se você tivesse logado de manhã, <risos> ó. Porque eu peguei tudo e já fretei. Ah, eu salvo. salvo no salvo o mundo é foda. Mano, eu vou reiniciar meu PC, velho, eu vou ver se, se reiniciar, se não é reiniciar eu o... desistir Caralho, essa montanha aqui? aqui é bonitaça, velho. É, eu que coloquei o Fiona. Ah, tá. É, uma Fiona. Casa... <risos> é um monte de alguém que tá? puto. da hora mesmo. Nossa, Linda, é isso. mano. Pena que tem tá uma nuvem na frente. E aí, vamos se juntar uhum. aqui em cima então, pra gente partir pra um já lugar tô, diferente? Tô. Ó, tem um deserto, uma savana. Deixa eu pegar e... meu baú então. Nós. ó deserto tem chance de ter pirâmide agora vamos pro deserto a chave, a Fiona tá molhadinha agora hein mano, mano nossa <risos> velho é vou reiniciar meu um PC que aqui que velho que se eu, eu fazer conseguir fazer entrar eu, eu mando salvo. manda sass vamos andar salto. junto com Ih, e ó, os zumbis eu, mando... tá? ó, eu ó, vou ó, vou os mister boné agora. ali cuidado Ô, oh, verdade ó já tem um deserto já tem um lugar pra fazer a 51 já e aquela atualização que tinha adicionado fósseis aqui no chão. Eu nunca encontrei um. Mano, eu nem sabia que tinha isso. Ó, oh, tem um Enderman ali, ó. Ai, ali. Eu olhei. Tem um oceano aqui, dá pra, dá pra comer as algas. Daí nós não sentimos fome. Oh, ó o Enderman ali no fundo. É. Ai. Ah. Ó oh, a ravina aqui, ó. Oh. Ó, oh, tem uma ravinona aqui, hein. Oh, ó o Enderman, cuidado aí. Nossa, <risos> o cara quer me derrubar, velho. Mano. Nossa, o Enderman morreu. Enderman quase me matou, Oh, e essas véio. teia, teia não era só em dungeon? Ah. Só Ou agora tem, em normal, agora? Não, não Oh, vou não, quebrar não. essas areia aqui, velho. Quebrei. Ah, não. <risos> ah, não. Por quê? Por quê? <risos> quase que eu caí. Ah, mano. Nossa, é louco de ficar em cima das areias, mano. É <risos> os itens dele lá. Não pega não, por favor, calma aí. Mano, eu tô quase caindo lá embaixo, velho. Tem é só em dungeon ou tá. aparece normal agora, o chat? Aparece normal. normal. Ah, velho, eu, eu tô peladão agora, mano. Pera aí. Run beat. Eu vou cobrar algum aro do Bono. Bono, alguém tem caminho. uma linha aí pra mim? Uma só? Eu tenho. Eu, tenho. eu tinha, eu acho. Aí. Valeu, deixa as coisas dele, deixa as coisas dele. <risos> Pega aqui, aqui é a linha. Aquelinha, valeu. Ah!